Tá gravando, mas tá aqui. E aí, galerinha, saindo agora aqui da, da empresa. A gente vai lá agora na Cefaz, secretaria da fazenda. Implementar um serviço, tive lá de manhã, mas porra, aqui que lugarzinho viu? era um negócio simples, a pra fazer lá colocar um serviço, o Concrete 5. O ConcreteFive, ele é tipo um Wordpress um CMS pra você criar sites, blogs, portais essas coisas negócio muito fácil de implementar, rápido eu já levei tudo prontinho mas tinha que fazer uma alteração no layout do, do particionamento. Vixe, tá escuro. Vai chover pra caralho. Puta tá que pariu, bem que eu tô com a capa aqui. Enfim, enquanto não chove, vamos começar. É... <risos> Essa nuvem tá me assustando. Sim, aí o, o, o disco lá formatado e, e o arranjo foi feito via LVM. Logical volume... Manager. Opa, opa, opa! Já encheu o seu fundo aqui, não sei o que vai encher de novo. Sim, fizeram o LVM lá, pá. e aí instalaram o, o, o serviço J -Boys. J Boys. não, o Tomcat. O Tomcat é um servidor de aplicações em Java. Só que nunca foi usado, então tinha que mudar isso. É, o padrão do, do Conquete, por convenção, a gente coloca no barro PT, mas o Concrete 5, por utilizar a estrutura do, do Apache, o, o serviço HTTPD, ele vai no, no barra barra barra WWW. Então, o que eu fiz foi montar o ponto de, mudar o ponto de montagem do barra pt para o barra, barra barra www tudo certinho deu um... lv rename a mudei o nome do... do disco lógico mudei a tabela de montagem hein? lá no barra etc barra fstab aí quando eu dei boot, velho Boa. Não subiu, véio. o sistema operacional não subiu. o kernel panic. Kernel panic pro Linux é... é a tela azul. Eu Puta que pariu. Véio. Um negócio simples, véio, que era para resolver 20 minutos, eu perdi mais de uma hora lá e não consegui botar no ar de volta. Mas falei, ó, oh, vou fazer o seguinte, vou voltar a empresa, lá vou preparar um outro servidor e trago. Já trago pronto, já até com o IP setado já na interface, para não ter problemas. Pronto. Aqui estou eu. Vamos agora ver se tudo ocorre na paz. Condensado aqui, viu? Vou, deixa eu.. Vou dar de lado aqui. Mas esse negócio de retrovisor até que é útil. Ah, ajeitei o retrovisor. Tá, tá de boa agora, tá de boa. Esse retrovisor, pra quem conhece, ele, o, o normal dele é assim, ó. Pega bem pra fora. Mas como eu gosto de, de andar em corredor, essas porra, eu jogo ele pra dentro. Aí fica curtinho. Eu, eu prefiro assim, porque tá vendo a largura? Ele fica pra dentro do guidão, ele não passa os limites do guidão. Então, pra mim é sucesso. retorno aqui, como a faixa fica no começo basicamente na subida da, da outra entrada então só ó, posso mudar aqui de uma faixa para outra vou mudar o sentido das vias e pego o outro acesso aí já saiu na porta praticamente muito cuidado agora opa lá, buzu era isso que eu tava temendo repito, antes de mudar de faixa tem que ter atenção isso não dá merda Cabe novamente. E a nossa direita está se faz. Ok galerinha, chegamos e vamos trabalhar.